Eu sou a Isa e hoje a gente vai analisar o jogo de moda mais novo, Stylish. Primeiros vídeos que vocês escolheram a partir de uma enquete, de várias enquetes, na verdade, que eu vou estar fazendo esse mês na aba Comunidade aqui do meu canal. Essa é enquete desse vídeo. Muito obrigada a todo mundo que votou, teve bastante votos, eu fiquei bem feliz. A próxima enquete já está no ar sobre o vídeo de domingo, então corram lá votar. E eu tô também colocando todas as suas ideias, eu tô pegando todas as sugestões que vocês estão dando e colocando nessas enquetes. Agora... Por que jogo de moda mais novo? Porque, gente, esse jogo é um nenê. Ele foi lançado não faz nem um mês, a partir, óbvio, da data que estamos hoje. E ele está em constante atualização. Inclusive, ontem mesmo, ou anteontem, não sei, eu atualizei. Coisas novas apareceram, eles mudaram algumas coisinhas de lugar, eles estão adaptando. Quem fez esse jogo foi a Ruby Kilve, não sei falar. Eu fui pesquisar sobre eles, né, pra falar um pouquinho aqui pra vocês. E olha o que eu encontrei. Olha, eu joguei aqui no Google Tradutor e diz que isso é coreano. Mas a tradução tá esquisita, então eu não vou falar pra vocês o que tá escrito, porque eu não sei <risos> ler coreano. É um jogo coreano, um jogo asiático, então vão ter coisas loucas nesse jogo? Não sei dizer se são loucas, mas na minha percepção, já vou adiantar que dá um spoilerzinho, o que eles fizeram? Eles pegaram todos os jogos de moda que são famosos, que dão certo, que tem uma comunidade grande e comprimiram em um jogo só 3D. Gente, o jogo é a coisa mais linda, os gráficos são lindos, e eu não sei se tá disponível pra iOS, porque eu uso Android, eu sei que é um jogo que requer um processador melhor, só pelo fato dele de ser 3D, então talvez não rode no seu celular, eu não sei, tá? Eu tô falando assim, por base nos outros jogos 3D que eu já joguei, de celular que eles requerem um, um espaço maior um processador melhor, um celular mais avançado, porque, meu, é 3D né? Muita coisa pra processar, literalmente Sem mais enrolação, vamos abrir aqui o Stylet. Esse não é um vídeo de primeiras impressões que nem os outros vídeos que eu fiz porque fiz o que eu falei, eu joguei ele assim por mais ou menos desde o dia que ele foi lançado, assim não deu um mês, mas vamos dizer que eu joguei uns 15 dias, não avancei muito no jogo fui jogando mais pra descobrir, pra fazer tudo que tinha pra fazer no jogo, então eu sei um pouco mais do que os outros jogos que eu tava descobrindo, eu já passei de tudo assim, por dizer. Vamos lá então, abrindo o jogo Ai, já vi um problema ali em cima que não tinha visto antes. Abrindo o jogo, a gente tem essa tela aqui. Nossa, mas quem que é essa moça aqui? Olha, é bem diferente de todos os outros jogos que você já viu, né? Pô, na verdade, não tanto. Super Stylish tem também a sua bonequinha que aparece ali. Primeiro, vou falar dessa pessoa que tá aparecendo aqui na frente. Quem que é? É a gente, gente. Essa é a nossa doll. A gente tem uma doll única. Ela, olha, tem coisas novas aqui. Que bonitinho isso. E quando a gente clica pra ver ela, melhor a gente entra no dressing room, que é tipo um criar visual do Covet. E o que acontece? A gente pode aumentar aqui, ó, dar um zoom. Olha os detalhes, gente! Eu amo essa bota, eu não tiro ela desde a primeira vez que eu ganhei. Ó, dá pra ver 360, né? O cabelo, o brinco mexe, tem coisas escritinhas aqui, tem até a textura da camiseta. Os gráficos são lindos, esse jogo é lindo, isso não tem como falar nada ao contrário, o jogo é lindo. Vamos por partes que é muita informação nessa tela aqui, é muita informação nesse jogo inteiro, gente. Cara, é muita coisa que dá pra fazer, mas vamos lá. Uma coisa que eu gostei, que eu vou pontuar já, é essa barrinha aqui do lado, onde mostram todas as roupas que ela tá vestindo por ordem. Na verdade, não é tanta ordem assim, não sei. Eu gostei muito dessa barrinha, eu acho até que eu vou incluí-la no meu jogo, porque eu adorei, só que com preço, né? Porque eu acho que não é legal a gente ficar vendo ela sem preço. Então, aqui é uma loja, é um guarda-roupa, é um lugar onde você pode criar um look e salvar, e ela vai ficar assim, aparecendo ali na frente. Aí, o que acontece, gente? As coisas novas aparecem aqui. O sistema de comprar não é por aqui, ó. Por exemplo, eu vou comprar essa coisa nova que apareceu. Ah, eu quero esse moletom. Entende? Eu só clico e clico e não compro. Para eu comprar, eu tenho que vir aqui no OK. E ela vai aparecer o valor, o total, se tiver mais coisas, e o preço final. Por exemplo, eu vou adicionar essa saia nova aqui também ele mostra o valor em rubis e em cash, e olha só que legal o que, que tem aqui, cupons né, eu tô sem porque no começo eu ganhei vários, acho que agora é difícil de você ganhar cupom, eu não sei, no começo eu tinha vários cupons, você pode sim usar cupons de desconto, eu achei isso sensacional, eu achei essa sacada muito legal, seria mais legal se eu recebesse mais cupons, porque eu só tive alguns então, dependendo, tem o um cupom pra blusa, um cupom pra calça, um cupom de cada coisa que daí você pode usar, você tem 20% de desconto, tem dos 200 cash de desconto, é muito legal isso. Aí você clica aqui em purchase para comprar. Aí aqui, onde aparece o seu dinheiro, é um lugar diferente, né? É nesse cantinho aqui, ó. Aparece quanto de dinheiro e de rubi que você tem. Você ganha uma quantia bem legal no começo. Não sei se ainda tá assim, é que eu entrei bem no comecinho, né? Então, talvez eu tenha ganhado coisas exclusivas ou de mais dinheiro, sei lá. Agora a gente vai falar da parte daqui de baixo, dessa barrinha, que seria a loja, barra, guarda-roupa, porque elas são juntas. Aí, como vocês já podem ver, tem um sistema tema de sobreposição de roupas aqui, não que você possa escolher exatamente o que você vai sobrepor, mas aqui, ó, na regatinha, é como se fosse as camisetas e as roupas de baixo. Tem top, tem camiseta, tem manguinha, tem coisas bem lindas. Isso aqui é o que eu tenho, tá, gente? Ah, lembrei de uma coisa também. No começo, você escolhe um estilo. Aí, a partir daquele estilo que você escolhe, você ganha o um guarda-roupa, entende? Então, essas roupas que eu tenho não foram eu que comprei. São roupas que vieram no estilo que eu escolhi no começo do jogo. Eu achei isso muito legal, na verdade. A partir dessa blusinha rosa, eu não tenho mais ela, porque olha aqui. Embaixo, as que eu tenho, aparece o valor delas um valor numa cor cinza claro. Aí, a partir daqui, tá aparecendo o valor certinho, né? Uma coisa que eu não gostei muito, já de cara aqui, é que tem muita coisa em rubi. E rubi não é tão fácil de ganhar quanto cash, né? Isso é normal. Então, fica um pouco complicado as coisas são meio caras. Eu achei as coisas meio caras e muita coisa com rubi. Ó, vou colocar uma blusinha que aparece bastante, essa daqui. Aí quando você passa pra camiseta, tem as camisetas, as partes de cima, que vão em cima da outra parte de cima, desculpa se ficou confuso. Essas aqui são as que eu tenho, aí ó, como vocês podem ver, tem tipo uns topzinhos legais, umas coisas diferentes que dá pra usar junto, eu adoro esse treco, eu sempre uso ele. Uns croppedes aí aqui eu já não tenho, ó. E pelo menos aqui dá pra você experimentar várias coisas de uma vez só, porque você vai fazer a compra num lugar só, né, tudo junto, faz sentido. Tem muita coisa legal. E assim, as roupas são todas do próprio jogo, né, não tem nenhuma marca que eu tenha visto até agora, além das roupas que eles fizeram. São todas eles, né, A gente, não tem marcas que nem o Covid, não tem marcas envolvidas. Acho que só o Covid tem marcas envolvidas, na é verdade. Ah não, a gente viu aquele outro jogo, né, que a página não abria é verdade. Enfim, esse é o sistema de sobreposição que tem aqui. E só, eu, não tem outro sistema de sobreposição que eu tenha visto. E olha só que legal essa animação aqui de baixo. Quando você vai puxando para um lado e para outro, a sopa se mexe como se tivesse um guarda num guarda-roupa, num armário, literalmente, é muito fofo. Não sei se isso incomoda vocês, mas não atrapalhou na jogabilidade, tá bem liso o jogo, tipo, tá tranquilão e eu achei muito fofinho. Saia sempre caro, né? A maioria das saias são em ruby, isso me deixa brava, porque eu não uso saia na vida real, então eu vou no... usar no jogo, né? Ah, olha só, como é um jogo coreano, pode ver que tem umas roupinhas bem asiáticas, bem animes, assim, se você gosta de anime, anime, sei lá como é que fala, se você gosta, você vai gostar desse jogo <risos> bastante, porque tem bastante coisinhas, assim, né, bem asiáticas, bem coreanas, olha essa saia, que linda, enfim, tem muita coisa bonita aqui, tipo, as roupas do jogo não deixam nada a desejar, elas são lindas, eu gostei de todas, são todas muito bem feitas, menos essa saia de estrela, vida, que coisa feia, mas são todas lindas, assim, tem todas as peças coringas, tipo... A saia preta, uma camiseta preta, tem um, uma bota branca, uma bota preta... Tem essas peças que a gente sempre precisa, né? O único problema é que como são eles mesmos que estão inventando as roupas e como o jogo começou agora... Mas, gente, mantém um, em mente que não é um problema que o jogo começou agora... Tem pouquíssimas coisas novas por dia, tipo, hoje só tem duas coisas, né? No Covet entra quantas coisas novas por dia? Essas são as categorias que tem, saia, calça, calça e shorts, né? Né? É, aqui não tem, não tá muito bem dividido. Uma coisa também esquisita é que essas aqui do começo, elas podem ser sobrepostas, mas tem umas coisas mais pra lá que não podem. Não tá muito bem definida as categorias, eu não gostei muito disso, mas eu também, né, eu sei que o jogo começou agora, eles vão arrumar tudo isso. Aí aqui a gente tem os filtros, no caso tipo, não tá definida a categoria aqui, mas você pode definir. Saia, chapéu, tudo certinho. Eu não gostei muito desses filtros, desse sistema aqui. E uma coisa que eu, que eu queria muito, que era filtrar por preço. Tem esse filtro de de preço, tem o filtro de popular. Eu gostei muito desses filtros aqui, mas os filtros de roupas e categorias, eu não achei nada prático. Eu achei grande demais, não gostei. Nossa, não tem nome das roupas. O que e agora? Então, quando você clica no izinho aqui, aparece o nome dos, das coisas que você quer, ó. Ah, Black Medical Shorts. Shorts, Punk, goth Party, Leather. Aí tem um, uma falazinha e o que as pessoas usaram. E sim, tem season, gente, mas eu não entendi muito bem como é que Funciona, tá escrito 2020SS, que eu acho que é Season. Ou seja, talvez a Season seja por ano. Mas até agora não influenciou em nada no jogo, Season ou não. Agora vamos voltar. Beleza. Tem mais alguns outros filtros aqui, ó. Tá ligado as coisas que eu tenho. Agora eu tiro as coisas que eu não tenho. Aparece as coisas pra comprar no meio. Coisas que eu tenho... Coisas que eu tenho e não tenho. Aí a gente tem vestido e casaco. Sim, tá faltando um monte de categoria, mas a gente não vai falar sobre isso que o jogo é. Isso mesmo, o jogo é novo. Acessórios, a gente, tem o sapato. Eu detestei essa aba de acessórios, porque tem sapato, bolsa, chapéu, meia. Daí os acessórios de verdade, sabe? Chapéu é acessório de verdade, mas não gostei dessa categoria. Sapato, pra mim, eu tô muito feliz porque tem muita bota e muito tênis aqui. Tênis eu adoro. Olha quanto tênis tem, gente. Que coisinha mais fofa. Tem um monte de tênis aqui, tênis de corrida, tênis disso, tênis daquilo. Eu adorei isso. As botas também são uma coisa mais linda, acho que são... Olha só, tem essas botas gigantes já. Ah, isso, as melhores coisas desse jogo são as botas. Só que os saltos, gente, eu não tô curtindo os saltos, talvez seja porque é 3D, daí tem um tamanho diferente de pé, sei lá, eu não tô gostando muito dos saltos. Mas tudo bem, até porque tem muitas alternativas aos saltos, eu também não gosto muito de salto, então. Cosméticos, gente, olha só como é que funciona. Meu Deus, a gente tá... Faz mil anos só no criar visual desse jogo. Eu tô pensando, seriamente, em separar em duas partes, porque... Primeiro, porque eu tô atrasado pra aula. Segundo, porque é muita coisa pra eu mostrar num vídeo só. Gente, isso aqui não é nem a ponta do iceberg, entende? Tem muito mais coisa dentro do jogo. Aí, aqui, você pode escolher o cabelo. Todos os cabelos são desbloqueados. Não sei se são desbloqueados mais por nível, porque isso não fala, então eu acho que não. Tá deixando desejar na questão de cor do cabelo. Mas, sei lá, tem cabelão, gente, já, você já chega aqui com cabelão. Algumas cores estão entrando, então é esse cabelo que eu tava usando, por exemplo, é uma cor colorida, né? Aí aqui você escolhe até a sobrancelha da Doll, o olho, cílios, sombra, rímel, blush. Mas tem bem pouca coisa aqui, gente. Não é uma coisa que vale a pena ficar passando tempo. E a cor dela também você escolhe. Eu não gostei. De como eles colocaram as cores e as peças Olha a maquiagem nesse tom de pele Fica horrível, sabe? Eles poderiam arrumar isso Ah, eles, eles colocaram isso Olha, gente, isso aqui é novo Você clica aqui, você esconde a abinha que tava ali do lado Se você não gostou dessa abinha, você pode esconder ela Aí aqui a gente tem como salvar Esse look, por quê? O que, que significa salvar esse look? Você tem um style book, que é Um lugar onde você salva o look de qualquer pessoa Então, ah, e uma pessoa fez a Sabrina Spellman Aí eu clico aqui, ó, tcharam Eu coloco toda a roupa que a mulher colocou na Sabrina Spelman. Tem várias sopinhas aqui que eu salvei já, vários looks, e ela mantém com os cosméticos, ou seja, o cabelo, a maquiagem e a cor da pele ficam iguais, só que muda a roupa, eu achei isso sensacional. Eu adorei salvar esses looks, porque você já bota um look ali e pronto, né, você tá pronta. Aqui é a questão do tema, do fundo, que você pode mudar, você pode enviar imagens, inclusive, quando você vai fazer um desafio. Olha só, é muito legal isso daqui, gente, eu gostei bastante, você pode fazer muitas coisas no seu fundo. Ok, terminamos de falar aqui e eu já tô gravando há 20 minutos. Então sim, gente, eu já tenho que fazer uma parte 2 desse vídeo. E assim, tem muitas outras coisas pra falar sobre esse jogo. Essa aqui é a primeira página, aí tem, tem essa parte, tem a parte das compras, premiums, e tem a parte dos desafios ainda. Então eu vou manter essas partes para uma segunda parte, porque senão também esse vídeo vai ficar muito longo. Mas pelo menos eu mostrei a parte de vestir, né? A mecânica principal do jogo de moda, que é você vestir a doll. São três tipos de desafios desafios que existem no jogo, um é o request que vocês viram ali, o outro é uma parte de desafios que até agora eu não entendi o motivo dela e a outra são os desafios normais que vem com o tempo, só que só tem normalmente um por dia ativo e um sendo votado, e tem a parte da votação ainda que é muito legal, ela é super diferente. Se você tá com muita curiosidade, baixa o jogo aí, daí a gente se ajuda na parte 2 desse vídeo, mas eu vou deixar vocês por aqui vou deixar assim, com, com esse ar de curiosidade vou deixar, porque não tem como eu gravar mais 20 minutos de vídeo daí fica um vídeo de 20 minutos, imagina gente, não, muita coisa, né? Vamos separar, que assim a gente fica mais tranquilo também, e vocês têm o um vídeo de vocês a sexta-feira, mostrando pelo menos essa parte muito legal do jogo prometo que o próximo vídeo vai ser postado logo a parte 2, fiquem tranquilos ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou, deixa seu like, não esquece se inscrever no canal e de deixar o seu comentário. Tchau!